CAPÍTULO 14. AÇÃO ESPÍRITA Após a explicação do Evangelho, um dirigente ou coordenador de atividades espíritas orientou seguramente sobre os mecanismos daquele procedimento espiritual, o passe, alertando acerca da necessidade de concentração, explicando sucintamente que concentrar não é ficar sem pensar em nada, é participar com entendimento de causa da atividade espiritual. Informou ainda que as luzes seriam diminuídas para favorecer a introspecção e que os participantes deveriam fechar os olhos somente se assim o desejassem e ou se favorecesse a sua paz interior. Iniciou-se o passe, isto é, a oração com imposição de mãos que uma pessoa de boa vontade faz por outra mais necessitada numa espécie de transfusão de energias. Naquele modelo, porém, numa variante da prática espírita perfeitamente aceitável, não havia cabine para o passe. Aquele agrupamento mantinha todas as muitas salas ocupadas com atividades espíritas variadas e precisava otimizar o ambiente além de não desenvolver a crença de compartimentos hermeticamente fechados ou místicos. Se nosso trabalho for santo, toda a casa espírita será santificada, e por isso mesmo, apta para a atuação dos bons espíritos. As entidades aproveitavam aquele mesmo clima espiritual produzido pelos benfeitores do infinito e pelas mentes dos assistidos, estimuladas pelas palavras do expositor sobre o Evangelho de Jesus, e acompanhavam os passistas que se aproximavam, em silêncio quase absoluto, destendendo mãos silentes que veiculavam fluidos poderosos, oriundos dos próprios encarnados e potencializados pelo magnetismo dos espíritos superiores. Os colaboradores da prece evitavam o passe mediúnico para não impressionar ou criar dependência nos assistidos. Não é essencial que um espírito se manifeste por meio de um médium para ministrar fluidos benéficos, embora não seja impedido. Os espíritos amigos, ligados àquela casa, em tudo primavam pela elegância das atitudes, fraternidade e absoluta descrição. Os companheiros encarnados, estudiosos e dedicados, entenderam a lógica do cristianismo e reproduziam espontaneamente essa prática da espiritualidade amiga, que prefere o trabalho no silêncio e, na maioria das vezes, no anonimato. Terminada a tarefa, os passistas retiraram-se para discreto local, para as preces e vibrações pelos necessitados. Aquele centro, por preferência e variante, abolira a prática do uso dos papéis para oração. Instruíram os participantes sobre a responsabilidade de cada um, informando acerca das leis dos fluidos e os mecanismos da prece. Assim... O responsável fez a oração e conduziu o pensamento dos presentes a locais necessitados, ensinando-os a dar para receber. Hospitais, asilos, creches, dentre outros, foram nomeados, enquanto os partícipes pensavam com estima naqueles recintos, direcionando pensamentos e emoções. A sala encheu-se de luz. Cada coração funcionou como um dínamo de energia. Alguns figuravam a luminosidade tênue de uma vela, outros de uma lanterna, e alguns como verdadeiros faróis iluminando a distância. Após esse breve período, o dirigente solicitou que cada um pensasse na sua residência ou nos casos particulares que desejavam auxílio. Valério, encantado com tanta simplicidade, envolvido com as explicações lúcidas do Evangelho, Pensou em Murilo, Judite e Catarina, com as forças mais poderosas de um pai, filho e esposo. Como se o sol surgisse repentinamente de nuvens densas, uma luminosidade fez-se, permitindo aos bons espíritos agirem mais e melhor. A residência de Valério fora tomada por intensa luz, interpretada pelos obsessores como desagradável descarga elétrica, afugentando-os de lá. Álvaro e o protetor de Valério conseguiam agora a autorização das leis divinas para ajudarem de maneira mais efetiva, uma vez que o senhor Alicante fornecia ação moral que o colocara em sintonia com esferas maiores trazendo uma natural proteção para ele e a família. Terminada a reunião, ele estava renovado. Procurou alguém para pagar e decepcionou-se. Tudo era gratuito. Foi informado de que os espíritas seguem as instruções de Jesus. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Desejou fazer uma doação. Era uma maneira elegante de pagar mas, do mesmo modo, fora recusado. Recomendaram que continuasse a receber o passe durante cerca de quatro semanas para então ter uma nova conversa e que efetuasse a matrícula no curso de Espiritismo. Ele inscreveu-se de imediato para o outro dia e passou a frequentá-los com assiduidade. De volta a casa, encontrou Murilo mais animado, Judite mais calma e Catarina ausente. Comoveu-se e entendeu que, de fato, Jesus é o caminho da verdade da vida. Na sala do grupo mediúnico de Casimira, para o qual os amigos espirituais encaminhavam os casos para a desobsessão, o clima era dos mais nobres. Após a primeira parte de estudos, os medianeiros preparavam-se para o intercâmbio com a espiritualidade. Casimira tomou cuidado de incluir a família Alicante nos registros graves de obsessão. O dirigente fez triagem rigorosa dos casos para efetivo auxílio e acompanhamento quando o relógio anunciou 21 horas iniciou-se a sessão com prece seguida da leitura dos nomes selecionados para o trabalho nossa médium usou um critério ético para sua atuação como intérprete, sabia da problemática da família preocupou-se com a sugestão mas fora tranquilizada pelos seus orientadores espirituais percebidos fluidicamente, que afirmaram a necessidade do labor. Iniciados os trabalhos, espiritualmente a porta abriu-se e uma turma multa de adversários apresentou-se como desordeiros do além. Prontamente, poderosa força envolveu-os, imantando-os aos médiuns absolutamente disciplinados. É de se admirar os companheiros cuja mediunidade produz com equilíbrio. Os médiums presentes, embora socorrendo espíritos terríveis e desequilibrados, usavam da educação mediúnica para conter os excessos dos adversários. Controlavam o corpo com vigilância e firme vontade, evitando frêmitos de arrepios, cerravam os dentes controlando os bocejos barulhentos, não alteavam a voz, não crispavam as mãos, não se lançavam sobre a mesa, não grunhiam... Não doestavam sob nenhuma hipótese, não se agitavam bruscamente batendo sobre a mesa, controlavam as emoções, evitando o choro exagerado, e muito menos gritavam. Agiam como devem agir os médiuns espíritas, com equilíbrio e controle das manifestações. Mediunidade é coisa santa e deve ser santamente, religiosamente praticada. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. Nesse exercício de amor ao próximo, não há espaço para crendices, superstições, mentiras e exibicionismo. Somente a seriedade, o recolhimento e a autoridade moral garantir-nos um amparo nas reuniões de intercâmbio. O bom médium estuda a doutrina, exercita a sua faculdade e por honradez de propósitos e disciplina espírita, facilita os graves serviços dos amigos espirituais. Médium que se contamina com o choro do espírito, reproduzindo-o superlativamente, dá mais valor às lágrimas que ao é seu dever de acalmar a entidade com suas emoções e pensamentos pacificados, a fim de que ela receba, sob o concurso do equilíbrio emocional do medianeiro, o necessário esclarecimento. Médium que funga, chia, tosse, grita, agita-se desnecessariamente, valoriza muito mais a expressão gutural e corporal que a arte sublime de acolher o sofredor nas bênçãos da fraternidade, que sabe silenciar os excessos dos perturbados para que recebam, sob poderosa afetividade mediúnica, o esclarecimento que liberta. Médium que cede às intrigas dos adversários do bem, sujeitando-se a ofender companheiros de trabalho com o fito de expor-lhes as chagas, valorizam mais as trevas que tudo confundem, a luz que tudo apazigua. Irmãos médiuns, não permitais que a vossa conduta inadequada sirva de exemplo aos detratores do Espiritismo. Afastai-vos das ilusões... Estudai, Kardec, evitai pavonearem-se si usando os Espíritos como meio de atração dos desocupados. Que vossa atuação seja plena do Santo Espírito, que em tudo solicita ordem para o progresso da humanidade. Os adversários da fenomenologia mediúnica encontram nos médiuns deseducados farto material para atacar as ideias santificadas pela verdade. Trabalhai, irmãos, de modo a aperfeiçoardes a vossa prática mediúnica, recordando que mediunidade é faculdade de socorro e não um show de desequilíbrios. É ferramenta de libertação e não doença defosa. É oportunidade redentora e não sirvo de horrores para o qual se lançam os amigos da maledicência, da curiosidade e da exaltação da loucura. Aplicai sobre vós mesmos aquela severa disciplina, e dizei não aos espíritos que vos querem ridicularizar. Não cedais aos caprichos do mundo espiritual inferior. Antes, ofertai vossa conduta correta, vosso equilíbrio e vossas emoções alinhadas ao Cristo, atraindo para vós as entidades iluminadas, ajudando-vos no exercício do bem. Comportai-vos, equilibrai-vos e trabalhai para Jesus. Analisai com lógica severa tudo o que proceder dos Espíritos. Médium educado sob o lume do Espiritismo, cuja prática é a luz do Evangelho, representa os tempos novos da doutrina espírita estudada, entendida e praticada, livre dos indesejáveis condicionamentos. Por meio dessa atuação, a mediunidade será reconhecida e respeitada como tarefa de luz em ambiente de ordem e absoluto equilíbrio. Esse comportamento eminentemente espírita fazia com que aquela equipe detivesse a confiança da espiritualidade, mantendo seus nomes na lista de bons trabalhadores pelos amigos espirituais. Notava-se como alguns espíritos sentiam-se amarrados mediante a ligação com a mediunidade e o controle moral dos intérpretes. O atendimento múltiplo em reunião de companheiros experientes e espiritualmente fortalecidos permitiu o amparo a vários comparsas de Lourenço. Diálogos dos mais belos foram travados, libertando alguns e sensibilizando outros. Os dialogadores, sob as bênçãos do Consolador, eram estudiosos da codificação, empenhados na análise do Evangelho de Jesus e não se preocupavam em doutrinar os desencarnados. A tarefa era de acolhimento, ouvidoria, empatia e instrução fraternal, sem a imposição e o proselitismo uma conversa esclarecedora entre duas pessoas em planos diferentes sob o concurso de um intérprete. Os colaboradores dessa área, trazendo o entendimento do labor, não tocavam nos médiuns, evitavam perfumes fortes que pudessem atrapalhar a concentração dos medianeiros, falavam com respeitosa distância ao ouvido do médium e dosavam a voz, preocupando-se até mesmo com a saúde bucal. Periodicamente capacitavam-se trocando experiências, apresentando o cerne de cada caso, buscando, junto aos companheiros mais experientes, os argumentos apropriados para socorrer os comunicantes. Conheciam em profundidade o processo mediúnico e, por essa razão, estavam habilitados no processo de condução de espíritos e médiuns. Uma perfeita harmonia fez-se. Os medianeiros sabiam concentrar-se e desconcentrar-se com perfeição, porque se dedicaram aos estudos das próprias faculdades mediúnicas com muito empenho, compromisso e responsabilidade. Assim, facilitavam muito o trabalho dos bons espíritos, que, percebendo poderem confiar na equipe encarnada, voltavam-se quase que exclusivamente ao trabalho gravíssimo de socorro espiritual. Quem observasse as manifestações mediúnicas naquele dia não poderia imaginar o longo trabalho de Álvaro e sua equipe espiritual. Os decênios de devotamento nas regiões de sombras, sensibilizando uns e socorrendo muitos, conduzindo-os aos grupos mediúnicos para que o trabalho de reerguimento moral dos espíritos contasse com a colaboração dos encarnados, a fim de que também eles pudessem aprender sobre as lutas provas expiações e felicidades humanas do outro lado da vida inúmeros casos são atendidos pela espiritualidade sem o concurso da reunião mediúnica, entretanto ela é de fundamental importância para que a humanidade entenda a fraternidade universal como lei compreendendo pela fenomenologia espírita que. Embora Deus possa resolver todas as questões, partilha com os seres humanos o sublime labor de apoio e reerguimento aos caídos. Com esse trabalho, a humanidade fica esclarecida sobre as leis que regem o mundo espiritual, exercita o coração na caridade, estimula-se ao próprio melhoramento quando tem a oportunidade de observar como os erros no planeta e a perversidade entre as criaturas podem perturbar-nos na vida do infinito. E, sobretudo, compreender que céu e inferno não existem como locais geográficos, e sim como estado de consciência. Por esse nível de instrução e mormente pela pureza das intenções, aquele grupo oferecia largo canal para as inspirações advindas dos benfeitores espirituais, que promoviam através dele nobres atividades. Esse compromisso dos médiums, dirigentes, elementos de apoio e dialogadores permitia um proveitoso entrosamento entre a equipe física e a espiritual, ampliando a proteção do agrupamento e elevando os índices de socorro, libertação e aprendizado. Os amigos do infinito respeitaram os adversários do bem, nada lhes impondo. Vibrações de ternura, originadas dos corações dos elementos de apoio, verdadeiras colunas de sustentação, colaboraram imensamente para o êxito do trabalho. Os espíritos protetores de Valério, Judite, Murilo e Catarina estavam presentes acompanhando e cooperando com o socorro necessário, inspirando os dialogadores no trabalho de libertação das entidades malvadas. Casimira agiu de modo discretíssimo, orava pelos patrões com sincera ternura. Terminada a reunião, os bons espíritos transmitiram palavras de ânimo e conforto, fortalecendo os companheiros na continuidade do serviço, em nome de Jesus. Após a prece de encerramento, com os médiums em perfeito equilíbrio, o dirigente fez comentários dos mais edificantes em torno das manifestações, ajudando a equipe encarnada no entendimento das questões relativas à obsessão e buscando a aplicabilidade das lições aprendidas na noite. Os médiuns agiam com absoluta circunspecção, narrando das comunicações apenas o necessário evitando a exposição e o comentário sobre as chagas dos comunicantes, procurando aprender com cada drama, com cada diálogo, cujas instruções luminosas buscavam meditar no âmago do ser. Sim, era o início da libertação definitiva de Valério. Batei e vos será aberto. Mateus capítulo 7, versículo 7. Bater é símbolo de ação. Jesus ensina que é preciso agir positivamente, fazendo bem à humanidade. E essa ação, essa batida nas portas do amor, por meio de mãos de trabalho, é que fará com que as portas do céu se abram para nós em efetivo socorro. Raramente a obsessão acaba sem a ação positiva e renovadora dos encarnados colocando-os fora da ação dos adversários do bem que, em constatando a transformação real dos que eles perseguem, verificando que não mais encontram campo de ação para prejudicá-los e notando a companhia espiritual superior que os circundam, sentem-se motivados ao abandono de suas vítimas, ao desânimo por não conseguirem atingi-las, ou a própria transformação pelo arrependimento. Para alcançarmos as portas do amparo espiritual é preciso saber bater, isto é, ter o conhecimento para acionar leis espirituais por meio do nosso comportamento em benefício do próximo. Agindo assim, os pórticos do equilíbrio abrir-se-ão para todos nós. Imperioso lembrar que não apenas a prática espírita, mas toda e qualquer ação religiosa verdadeira, independente do rótulo, será capaz de libertar e reabilitar os que, de algum modo, caíram, entregando-se aos problemas da vida moral. Embora todas as religiões sérias e nobres sejam necessárias, atendendo a condição evolutiva de cada um, Deus sabe transcender as convenções humanas e acolher, em braços de luz, os que tocam a lira do amor em acordes de caridade. Vivemos tempos em que as religiões não podem mais se atacar. Forçoso respeito para com os que pensam diferente. Que os espíritas sejam sempre o exemplo de trabalho, solidariedade e tolerância, jamais acusando, difamando ou perseguindo grupos ou filosofias religiosas. Preocupemo-nos em estudar e viver o Espiritismo para que a luz do Cristo, irradiando em reverberos de prática no bem, ilumine-os que de nós se aproximarem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.